Mano, estúpido, se eu ganhar, eu faço tudo O que eu quiser, mas se eu perder Você pode pegar nossas almas eu Trato, feito. Ah, vamos lá, bebê Me dá um seis eu Yeah, sei. seis não sei. Quatro. Ei, não, isso é trapaça. Trato é trato, moleque Ei, se cabeça de dado faz alguma coisa é, Não sei se você sabe Mas o demônio sempre ganha Mas que